Bem-vindos, ao da Gnerd. Galera, hoje a gente vai conferir aqui uma compilação dos melhores momentos das lives mais recentes aqui do canal. E essa compilação é preparada pelo Jazzy, que é nosso inscrito, e ele postou lá no canal dele o Indie Scale. Então quem quiser conferir também o canal do Jazzy, a gente deixou o link pro canal dele aqui na descrição. Valeu demais aí, jazz pela montagem aí. Vamos conferir então esses melhores momentos. Yeah! Aí já é parte 7, né, galera? Dead, Dead Island, Island. É, I, I, I. é comigo a coisa Acho que tem que ser no que tá no armazém, né? Tá, aí qual é? Do armazém. é? aquele ali que tu bateu na parede Tá, aí assim. como é que... <risos> que coisa, não? Tá, tu vai ter que tirar os que estão vazios Ai, Espera, não mistura lembrei. Foi no cantinho que tá vazio Meu Deus, certeza que ela vai misturar, né, galera? O <risos> que, que é isso? Ixi, não dá para tirar Ai que vocês não, não saíam! Caraca, Eita. não dá pra tirar! Eita! Ela botou botona. Olha que a Gabi fez com o negócio! Nem tinha como botar ali, ela botou. Não. Ai, pelo Oi. menos eu tentei. Será que cai? Meu Deus! Ah, vamos tentar. Não Não como ela vai transportar isso. o negócio? Não tem como dar certo. Ai, eu já Ou sei chegou. o final, o final é tão triste. Vou abrir o portão, ó. Vou abrir o portão. <risos> é, certeza, né, galera? Certeza, né? Ah, abre essa joga. Ah, ah, quem nunca? Quem nunca fez isso? Para, deixa eu abrir! <risos> <risos> deixa eu ver. o que fez? Meu amigo! Um Olha ali <risos> Ai, quem nunca, tem gente que fez isso na vida real Eu fiz um jogo fez... Ai, Sério, meu Deus. Meu Deus. Sério, eu tô chorando de não, só de lembrar disso meu Deus, Eu não lembrava eu tô chorando. De... Eu não lembrava que tinha passado Deixa essa grande vergonha aí. Ai, ele tem problema na cabeça? O Gabi, sei logo? É. <risos> Ó, o Femar botou, não, não, José O Gabi no Resident Evil 7, sim <risos> Quero ver ela ter um ataque quando me atacar ela... Nossa então tá, eu dou botou do o Reset e vou sair primeiro. Olha eu ali. perdi o galão! <risos> Ai, ah, foi dela! Óbvio, né, galera? Por favor! eu perdi o galão cheio. Oh. É sério. Toda, Toda essa, essa viagem. Obrigado, galera. Uma das eu perdi <risos> o galão cheio. Eu falei que não ia dar certo pendurar o Toda a função é do portão. Isso. <risos> pra nada. E o José voltou e vocês não querem que ela jogue Força no Horizon. <risos> Caraca, tá ruim. Mas bacana. olha como eu saí lindamente. Vai ter que voltar lá. Eu tô, Vamos! Eu tô triste! Bora! Tô triste. Vamos lá! Vamos lá! Chega de preguiça! Vamos meu lá de Deus, novo! Meu Deus, olha essa jornada que pra pegar! Essa do portão, vai pros melhores momentos! Já, e por já. que? É, que é? Eu fui a que gente foi a pé depois! Ai, gente, vou que de novo! Ai, meu Deus, Dreams! Caraca, esse jogo rendeu! Não. Viu? Calma, não Olha ali na pia! Meu Deus! Que isso? Caraca! É um bicho? Nossa. É um Lugulugo? bem estranho! <risos> Ah, olha o Chiquinho. <risos> que isso? Nossa, Debê, Kim, Que horror. O do outro viu o pessoal jogando hoje, não tava disponível. Não abriu o banheiro. Abriu já. Caraca, Era o PT nos Dreams, né? Ah, pior. <risos> ah, Meu não superei esse bebê piroca aí. <risos> abrir, abrir. Olha aí. Desculpa, gente. Eu acho que é. ele nas lives eu sou possuída, né? tá, Por algo. Olha ela com medo de avançar. <risos> <Opa>. ah! <risos> ah, eu vou, eu vou! Eu vou! E olha <risos> é o bichinho aqui, ó. <risos> que que é isso! Caraca, a cara, da cara. <risos> hum, ah, deve ser assustado <risos> com o boneco de pano, véi Ah sim, é, o não, boneco não, que, é que fez susto, assim, velho. É um que, é isso, galera. que horror Ah, então não tem corrida ah, Põe acho que luta ou plataforma Deixa eu colocar race, então Ou racing Pô, esse Dreams é legal, hein É legal ah, Aqui tem os de corrida Ó, tem o de corrida de, de demolição, ó. <risos> Oneiros Motorsport Racing. <risos> vamos ver esse aqui, né? Meu Deus. olha ai. Ai. <risos> Alguém criou. Ah, o... A minha primeira reação é, meu Deus! <risos> <risos> ai, tem umas tosqueiras <risos> <risos> aí no meio. A Gabi e o Lolo avaliando os uhum. jogos é a mesma coisa que eu avaliando séries, né? <risos> <risos> e será que botou o jogo da loira do banheiro? <risos> ah, vamos botar o jogo. <risos> <risos> Aí tinha o jogo da lana no banheiro. ganhar ponto pra escolher o carro. Ganha Nossa, que verme. <risos> ah, Já é chega é esculhambando o jogo dos outros. A gente vai ter que conseguir pontos. Até pra... agora, vamos ser sinceros: o único que prestou. Não, os dois únicos que prestaram foi o da Media Molecule mesmo e o do Piti, que eu achei que foi legalzinho. É. Esse aqui tá tosquinho. Nossa, esse aí a direção era horrorosa. Nossa. <risos> Humorosa! Esse certo. jogo é meu Deus. Jogo é esse, senhor? Caraca, galera. Clipa isso, Jazzy! Ah, só, só por esse jogo já estão pagos os 164 reais, galera. Que é a minha opinião, né? Esse é negocinho de criação, achei legal. Ó, ah, esse aqui, ó. Daniel Elo Stickman. Ah! Oh, eu lembrei. Ah, o choco completo, cadê o choco completo? É <risos> esse aqui? Foi o italiano que apareceu é na que nossa choco live. Completo. Choco completo. <risos> eu, eu já tô rindo Daniele Daniel, é Lohistic Stickman choco completo. <risos> e o Daniele tava na live, olhando <risos> tudo, né? E <Que> a gente tinha <risos> é que zoar sem entender. Olha lá, desenvolvido pela carta do Daniele Daniel Daniele Stickman New Adventures. É, tá hora gostei, tá bom. Era o teu skill legal, era o teu legal. Press ex assalta il filmato. Se <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> si é a chute de pegar assalta il filmato. Grazie sì, Grazie, sì, sono italiano, Dani. <ride> <ride> <Già> <ride> benvenuti <mandati> Dani Già lo li si scrivei, già sta mandando l'italiano <ride> Che absurdo oh, oh. Oh, Daniele prima ci vai all'avventura devi prima fare un piccolo allenamento Che a Dio l'Olanda per poi raggiungere il portale universale Buono, sì. oh lì, ho detto tutto Ho lì, <ride> <ride> E não podia ah, só o jogo não, não, não, que o criador não tava não no pet, velho. Piacere, piacere, Dani. Ah, fala em português baixinho, exagera. Ah, Dani, o Lorenzo, o Lorenzo o Gabi! <risos> é o volume do negócio, velho. Tá da hora aí, tá da hora aí. Aqui, <risos> aqui, ó, o Dani botou Piacere, Piacere. O, Lo, o Jazz botou. O Lorenzo falando italiano, eu não tô bem. <risos> <risos> o Jazz botou melhores momentos de tempo. Aqui, ó. E, e foi piorando. Guarda daqui, ó. Sono delle cazze. <risos> sono sicuro que aqui tiziano há delle monete dentro. Tá. Vamos lá. Um saco da tua parte. <risos> Sério? Que olha ah, assim, sim. pensa, né? <risos> E olha, acha que tá mandando óculos italianos. Acha que tá mafando né? aqui. Vamos seguir aqui. Nossa, tá da hora. Tá da hora, galera, tá da hora. Faltou senso aqui. Tá, vamos combinar que tá um, um, um tosquinho, da tosquinho da hora. Aí que nasceu o tosquinho da hora. Que o cara é, o não podia entender, vai entender que eu tô falando que é um tosquinho da hora. <risos> Ai, socorro! E as referências tô... eram Crash Deus, e Mario né? Era uma mistura de Crash e Mario Ó, oh, o Gabi disse, será que Oi? é parente E o Cenaco disse It's ah, a music é? It's não music It's a music It's a Na... music tá It's a caralho. <risos> tá pra caralho. <risos> a música tava estourando, velho Um véio. dos melhores eu momentos me da pra vida mim, tá. <risos> E um ah, dia <risos> O homem tava na live. O criador do que tava, tava na live. Eu tava tentando não rir. Eu que eu tô achando hora vocês tão indo. Olha, eu tô tentando disfarçar. Ai, ai Eu tô tentando disfarçar, não, ali. Ah, tô voltando, eu tô voltando. Cada vez que a gente morria, ele falava, mamamia! Você que tá passando mal aqui, Gente, eu tava tentando não rir não tava dando. Caraca, de novo, falei morrer. Caraca. Eu tô chorando, sério. Ah, ah, é sério Usa o dol... doppio salto Ah, doppio assalto Doppio salto <gülüyor> Ah, é e é tudo É <gülüyor> Calma <gülüyor> hey, ah, é Corolho <risos> ah, gente, gente meu é. Deus Caraca, isso aqui é live internacional Ele tá achando que é Olha, Eu tava é tentando me segurar, aqui, gente O homem tava na live é, que fez o dar jogo uma... O Zanaco me solta O musical tá pra caralho Ó, daí Ele ah, velho é, é facílimo Ai, ah, ó yeah. E o Jazz botou, tá aqui, pare joguinho ah. ruim né, da porra! Aqui ó, galera, planária, planária! Pessoal, fala com essas planária. coisas, tem que manter a compostura! Fatilha, é muito fatilha! Digi <risos> Easy! Calma! Aqui ó, e o joguinho era tosquinho, mas era engraçado! E né? agora ficou Barbadex! Que eu posso... Não é Barbadex, é Barbadere. <risos> Não! Não, não, não. <risos> Eu vou Ai, velho, Putz, que jogão, hein? Tá. A gente tem o Cato, que é um lobo, um guardião do fogo, fortalece o poder de ataque daqueles que protege. É o tubarão, né? Ai, ó, é ó. tubarão, ó. Né? <risos> espírito um tubarão, espírito guardião do elemento o água, amplifica os sentidos de seus protegidos. Permitindo que eles encontrem inimigos com mais facilidade. Isso aqui me parece essencial, né? Encontrar os inimigos com mais facilidade. Pra gente é, não ser pego né? de uhum. E o Daibawashi, que é um falcão, espírito guardião do elemento vento. Aumenta as habilidades evasivas daqueles que protegem. Que dúvida que a gente vai pegar o tubarão, né? É, que dúvida. A prioridade de Jesse, assim. <risos> Quem quer te matar, seu tutorial agora vai ter que matar alguém pra tirar a arma dele, ó. É. O Gustavo botou caramba, só não sou com a sacanagem, não dou nem uma a pedra aí, né, <risos> pra... Deixa eu ver se tem uma arma por aqui, disse, como tu joga sem arma, louco Não, <risos> o jogo tirou minha arma, é isso? Eu é não tinha ah, equipada a arma, arma. Reto, tá comigo aqui O <risos> jogo que tirou, o jogo tirou minha arma mesmo, galera <risos> Sério Tá Caralho <risos> Água, meu Deus. Ficou triste <risos> e morreu. É uma nuvem isso aqui, meu Deus, véio. Meu Deus. <risos> Nossa, meu Deus. Vai é tio pra cá? Pra cá, Jessy? Oh, meu Deus. Não sei Ah, o Jessy tá jogando junto, né? Ah, não sei se ele tava jogando eu aí, mas... Ai, salva isso, <risos> Quando finalmente abriu a porta, tomou um coutuco pelas Deus. costas. senhor amado! Entendi, é pra abrir a porta, eu entendi! <risos> é ir, né? O Jesse fica na direção das bolas dele e se esquiva. Tá na direção das bolas dele. <risos> é ele disse que ele vai pegar as bolas, daí tu bate nas costas dele. É só piora, né? <risos> Ai, eu acho que eu entendi o que o Jazz falou. <risos> Ai, eu acho que eu entendi. safada essa frase do botão. <risos> <risos> Foi mais também, bota um. Ah, esse bicho era bem chatinho, né? Putz, era o primeiro boss de verdade, era o inferno já. Pô, esse jogo é muito bom, galera. Muito legal, né? tanto um quanto dois, mano. Né? Muito bom, aliás, tem, que tem que série completa aqui no canal, hein? Dos dois, né? Do União 1 e do Nião 2, hein. Toma, seu lixo! Aí, ó. Olha ali o agito do yeah! passado. <risos> Putz, aí era Toma. outro boss sinistro. Quase. Bah, essa aí foi foda. Caraca, velho. Vamos, vamos. Olha vamos, a energia vamos. do boss. <risos> Toma, um seu lixo, maqui! Caraca, <risos> véi. É, sim, Ah, é. bem-vindo, mestre Hanzo. Ela vai direto ao ponto. Os Oni estão impedindo que meu marido, Lorde Muneshig, retorne ao zai Zaifu. é, a ambientação do jogo. Da mãe de senhorita <risos> Onde ele poderia estar? Será que está com a outra rapa-liga? <risos> <risos> oh. Jazzy, que É o, que o Jazzy entrar, né? <risos> a senha do Jazzy. A senha. E era só ah. pra ele, né? É. Eu botar 000, a senha é virjão, que é pro Jazz. Essa é senha aí, ó. Tá pelo visto? Isso é bullying, né? E, ó, o Jazz é tronzo na né? senha ah, é virjão. Ah, essa bola flecha, flecha na bola. Eu não tenho flecha. Esse é o pior. O gol tá realmente deixando bola <risos> <vou> fazer só... isso. Que arreado. Hum. <risos> Sério, é muito arreado. Ei, olha aqui. Flecha, aí. flecha, flecha. sem flecha. Ah. Um segundo é. antes ele já disse que ia Não deixa barato, não, Jazz. Ai, <risos> Jazz é um se futuro. matando lá. Sério, que cara de pau, meu. Dá pra usar isso aqui? Já foi? O Bruno disse entra no Discord, Jazz. E ele não gostou de botar uns de NIO. O cara ia botar não teria as respostas. <risos> Eu tava torcendo, Jesse, Ai, ele que que eu tava tentando, né? Eu torcendo pro jazz ali, Que absurdo! Tipo, tu quer entrar na live, tu entra, mas tu trabalha sozinho! Oh, é o Jazz aí, ó! O Jazz tá deixando o coitado sozinho! Bora, Jazzy, Vamos trabalhar aí, Jazzy Laforado! Putz, jogar multiplayer é massa, Você hein? Tá é Acho que não era aqui não, hein? O Jazz <risos> é muito seguro no caminho, já tinha no braço. Vai no jazz, bicho, vai no jazz. <risos> Olha lá, o bicho ia no jazz e matava o bicho, ó. Aí. Não. Eita, meu Deus. <risos> Só mais um tequinho, Jazz tá quase. Aí ó, olha que massa Vamos, Jogar de 2 e 3 é muito, muito massa Ó o Jesse tentando pegar o rabo dele é. ah, O bicho virou o Jesse <risos> Espera, eu vou rir lá Só tem o mais um elifere, hein. Só, só mais um mais Puts, tem, só Ó o que tem, tem de life o bicho Aê. Caraca, Jesse A gente matou Sofinha. o boss <risos> <risos> Jesse mito Copinha. Aí, Jazzy, palmas pro Jazzy <risos> Aprendendo os <risos> movimentos é. Não, não, não, não, não, não, não, não Putz, o que, que era esse umibozu aí? Nossa Senhora Durou duas horas essa boss fight foi do vaso, não? Foi Meu Deus Olha isso, velho Esse aí era assim, ó <risos> Faltando um teco Não tinha, ele deu um bug Ele Bobó. ficou desafastado. E eles tiveram que se virar nos 30 aí com coisa de defesa Valeu. pra atacar <risos> ele. Bom, oh, meu filho, eu preciso que apareça. Olha lá, ele apareceu longe. O que é isso, e já? Ficou. A gente? tá longe. Será que. Olha lá, bugou o bicho, ó. O, o bicho ficou afastado. Mas a gente tentou de tudo, né? Ó é. lá, ó. Putz, era. Bugou, Olá, tinha que tá tocar coisa mudado, à distância. Bicho. Jazzy, o que que tu tá fazendo que tá funcionando muito, Jazzy? <risos> continua isso aí, Jazzy, tá funcionando demais Pelo amor aí. de Deus, não para. Não para, não para, não para não. Jazzy, o que é isso que tá fazendo, Era pedra, Jesse? eu tá acho. Absurdos, é, né? tocou umas coisas de fogo lá. Meu Deus. Espera. Vou usar essa parada aqui. Olha lá. 54, vida. O que o Jazzy fez do bicho que o bicho tá é, sangrando, é, velho? É, continua, o <risos> outro bug. Aqui. que isso? O Jazz tá tocando. Olha oh, Toca o um negócio isso aí, bugado. Jazz. Toca isso aí nele, Jazzy. tá funcionando. <risos> o Jazz, Jazz tava tocando tá tocando todos sagrando, os itens arremessáveis. Gente, mas era vaso, não, não era tudo sacana, que tu pode imaginar. Assim. Muito bom. Tinha acabado o tiro, acabado o bomba, <risos> acabado tudo, né? Caraca! <risos> Bora, o Jazz tá no finzinho, Jazz, não acredito. o play botou easy. Calma. Calma. A gente não tinha item. Jazz, conseguiu uma parada aqui, Jazzy. Aí Assim, isso aqui eu resumo, né? Porque isso demorou <risos> uma hora e meia até Sério, a gente Aí, se recusou isso, a tá perder com esse teco tá de vida do espera. bicho Nossa senhora E olha lá, ainda tinha ah, um mais pouco de munição aqui, ali, ó Por favor Vamos, só Nossa. mais dois tiros, por favor E olha a energia do bicho não, acabou faltava isso jazz, aqui, acabou. e, e tá o manhã. Jazz ainda não tem mais nada, e a gente tira ah, a jazz cara, de algum lugar. Olha a energia desse boss, velho. Não, é tipo um pouquinho, <risos> assim, um peteleco, um peteleco. Calma, Jazzy, bora lá, hein. E tinha que olhar se tinha alguma coisa pra arremessar. Olha lá, seis. tocando pedra. E tava tirando só seis, tava tá tirando <risos> muito Bora, <bom>. Jazzy, seis. <risos> tá matando seis. Nossa. Ele ali, olha, no vaso nele. olha a energia do bicho, velho. Sério, isso foi, foi angustiante. Não, é vaso, foi véio. nervoso. Olha Não, ali, olha a energia. Acredito, e será que ele morre? Porque ele tá bugado. Não, pois é, meu medo morrer, era tudo isso e depois ainda ele nem morrer. Vamos, o Jazé tá escondendo Caraca. alguma coisa. Tá todo mundo falando que o Jazé tá escondendo Jazeera alguma coisa. É, já vai fazer os itens pra jogar depois. Ou usar um Kussarigama, ou uma lança pra jogar. Nossa, aqui, a gente tá de Tico. É Se o... for longo e forte <risos> Aí, Jazzy, é contigo aí Já não tem mais nada Olha lá ver. o Jazzy procurando Qualquer item Se der um peteleco no bicho, ele morre agora Fiquei aí que não pula, né Se pulasse também ajudaria Olha lá o Jazzy, lá. toca o negócios Toca ele esse negócio, Jazzy uhum. Toca, Jazzy, toca aí, Jazzy Toca Tava escondendo toca. o jogo, na... né Tinha item não, meu ainda Deus. Tinha item Vai, Tinha item como a gente acredita, Jazz! Olha lá, ele tocando. O Jazzy vai ser a lenda do Niosk se ele fizer isso aí, tô no capé, velho. Tô com a pedra, Eu gosto que ele Jazz. prometeu algo que não cumpriu depois. Mas... Bata esse umibossu! Olha lá, ele então tocando, toca a coisa, de Jazz! Jazz me diz que tem umas 60 pedras aí, pelo amor de Deus. <risos> <risos> e me <risos> diz o que o Cássio vai morrer aqui mesmo, no bug, ele vai morrer. Ah! É! Ah, ah, é! É! Ah, foi muito que bom essa missão. Caraca! lá. Que momento, Que momento? Caraca, isso foi Eu não posso que essas pedras. Caraca, tem que bater palmas. O Jazzy é um homem que chora pedras. Caraca, caraca. Meu Deus, o Jazz botou o que mano. Não creio, não, Isso aí foi um sofrimento Sério, terrível, Jesse, por isso estáis, o Gris. O chora pedras. Caraca, isso aqui é um melhores momentos, Jazzy. Não é possível. Caraca, deu certo ainda, hein. Olha lá o Jazz ainda. Olha que um buraco! É, <risos> tá hum. quase. <risos> ai, ai, tá. Ih, geleca. Essa geleca é muito chata, né? A gente tem né? trauma dessa geleca aí. Ah, o Jazz tem a parada do relâmpago. Ah, o relâ Essa relâmpago é de fogo que que é bom que contra é uma esses geleca, aí. Será? Não. Ah, tá. A da geleca é uma principal. Ih. <risos> Putz, eu me lembro dessas fases ainda, viu? É pior... muito bom, né? Que Cada jogo. fase é um trauma. É. Que jogo complexo e legal, pá. Né? Muito bom, é. Boa. Meu Deus, quase. O Jazz okay. disse: vamos morrer com o Jazz. <risos> é. Bora não, Jesse. Aí ficou aí. Aí. Aí, Jazz. Aí ele faz uma onda. Foi só ele falar, né? Não, e o Jazz fazia uma, tá uma onda pra tá entrar uma onda. Talentão, boa. Aí, Jazz! Vai aparecer um sinistrão agora. Ah, dois. Tá, me lembro. Tô certo. lembrado dessa ponte aí, Calma, a fase Jazzy. da ponte. Meu Deus, o Jazz tá mitando aqui. <risos> a cabeça, a cabeça. Ah, essa cabeça vem, é Thiago. Meu Deus, tô <risos> sem vigor aqui. Cuidado, Jazz! Olha lá, essa é o boss Jazzy. final da fase. Aparecia dois. Calma. Aí Tô tocando os talismãs aí, Jazzy. <risos> <risos> eram dois, boa. né? Essa era a sacanagem. Eita! E já foi! Olha lá! Só finalizar o outro, Jazzy. Ah, Aê. Aí, que massa, hein? Ai, aí. Eu já tinha feito isso antes. Só não tão agressivo assim, mas tinha feito. Putz, esse é o boss final do Nioh 1. Ah, é? É mesmo? Esse é o boss final do Nioh 1. É mesmo. Putz, isso era um pesadelo, né? Tinha algum de olhos ah, também lá. no 2, né? Tinha, tinha. No 2, tem. Ah, tinha. ele sentava, né? Na casa, do castelo. Eu lembrei que você senta e daí é. tem que ficar dando cutuco nele por trás. Putz, era tenso esse aí, hein? Mas tinha um boss que vinha antes dele ainda, que era terrível, que eram Nossa, os clones. Olha aí, com arma viva, ó. <risos> é. Putz, aí, muito bom. Aí, zerando o Topinha. Né? Criação de personagem é apenas, né? Nossa! É. <risos> Queixa, então, não, espera, só põe curtinho ah, pra foi, ver. Já foi. Não, Lolo. <risos> ah, já a a Gabi. Ah, é. Assim também pode ser. A Gabi adora criança é de personagem. Tá, mas muito grande também não. Não, não gostei. Tá, ah, eu não... gostei, eu gostei. Então. É. Ah, criança de personagem assim é legal. Fazer. Ah, mas dá pra assim, fazer. Ah! Achamos o nosso guerreiro! Caraca, se levar uma paulada nesse queixo aí, é, é, ver o teto preto, né? Se levar uma paulada nesse queixo, o teto preto na hora, não enxerga mais nada, vai pra lona. A Caraca, olha é esse personagem que a Gabi quer fazer, né? A Gabi só fica zoando na criação só... de personagem, Caraca, É, esse queixo assim, é... É, parece queixo do nosso o Bulldog. do, do Bulldog. Tá legal, gostei. O nosso Bulldog. A Gabi. A Gabi tem E essa é a Gabi, essa coisa é você, né? tá. Ai, a coisa pra Ai, Essa é a impressão É a Gabi, aí, Queixa de Faraó. Isso é, é loucura. Olha assim... que é triste! Ai, que dó! Assim ele fica triste. Só né? volta um <risos> pouco! Parece que ele tá fazendo... Ele tá, ele tá com uma crise de... De... de moral aqui na hora da... Tá. Ah, assim... Assim. ah, sim. Caraca! Assim. Aí, ó. aí. Assim. Essa era da demo ou já era o personagem? Essa era que... da demo. Tem que ser com... Olha, a Chuquinha foi pra baixo! <risos> isso aqui é pra mulher Não A Gabi queria é pra fazer mulher. isso aí é no... Ah galera, vai ficar meio estranho em samurai assim Não, não, não É que ele tem a cara não. malvada com as é que é engraçado Puxa, não é xuxa Uou, uou, uou, uou, xuxa Tá, não. quero coque então Não Não meu Deus, ah. Resident ai, Evil pra mim agora ai, A Gabi ai, ai. jogando aqui, ó. E o Altair disse: no começo eu quase infarto. <risos> Femaya ama esse jogo aí. A galera curte mais Resident Evil 7, né? olha isso aí, ó. Opa, ah! essas ah! <risos> foi? Peço, cara, peço, peço desculpas, corpos, pelos galera. Peço eu desculpas. Tenho ideia do que vai acontecer nessa live. <risos> os bichos voando, ela dá um grito. Ai, mas. Zé ah. disse que é o capeta que tá batendo. Ah! Isso! <risos> ah ah! <risos> <Yeah>! <risos> Nossa, <risos> ela tava tá sozinha de novo. Faço? Não, que é isso? <risos> RD, RD, RD. <risos> Eu tô apertando a RD. <risos> sai daí, sai daí. <risos> É. Ai, a gente ficou apavorada jogando Nossa, amor, Nossa. olha <risos> O susto da Gabi é o melhor, né Caraca, agora até eu me perdi A Gabi deu tanta volta nesse jogo cara se você subiu porque quis Aí eu ficava com muito medo desse jogo né? A cara dela nunca... Ah! <risos> Ai, esse era é meu pesadelo, esse homem Desculpa os palavrões também <risos> Ai, sério, eu, eu vou ter um troço, juro pra vocês. Você me divertiu demais essas lives. Esse jogo. Ah, viu? não tem saída, caralho, e agora? <risos> <risos> <risos> Ninguém viu. <risos> <risos> eu tô meio assim, esquagada. <risos> ah, ela saiu olhar Gente, pra trás. Meu Deus, ó. é pra cá? Não deve ser, né? <risos> Oi? <Ela risos> Show, saco. Ai, não, não, não, não, não, não! não, não, para agora. Quem sabe é por isso. Atacar ele. Nossa, essa parte foi um horror. Eu morri mil vezes. Meu Deus. É muito difícil, eu tenho medo. Eu vou botar um. um... Um durex no botão B, pra ele não ser apertado, galera. <risos> é, Ai, eu quero os machonizinhos, quero ver vocês jogando com os quiquinho. É muito fácil falar. Bom, Nossa, cara, tá revoltado corto, o, já. Né, Corta o logo logo do velho <risos> Ó, -serra, Sei, pô. Jesus, calma, a toma uma água. Filho, tô... Ela tava nervosa. Sim, eu levei o um tiro de 12, depois Essa que tá tava com muita cabeça, raiva dessa parte. No, no meio, eu tô, tô bem feliz. Essa parte Ela foi que eu, eu mais morri de, vez vez de ajuda, todo ajuda, jogo. Não ajuda, não ajuda. É, tô aflito. <risos> Daniel! Fala merda! Ela não... <risos> Daniel sempre tá telhando. É hum. Aí, tá aí, tá, tá aí só... tu vai entrar na porta vai dar uma, entre uma mini cutscene com o Lucas. Tá o Nene aí na, no tá áudio. Ah, tá vendo? Tu viu que a tá direita tem gente? Sim. <risos> <risos> Ignorou <risos> o personagem, pedindo nojo. fica aí. Right, não quero saber de ti. Ó, a minha é linda, mas esse cabelo dela é pelo amor de Deus. Ele começou a viajar, eu tô dando atenção! Ó, Gabi, tu vai fazer o seguinte. Desculpa, Neni Segue a porta que tá reta em ti e tu vai estar naquela sala onde tinha a lareira, que tu pegou o puzzle. Ela não tá ouvindo. Tu entra pela porta reta. Segue até o final e entra na esquerda, que tu vai estar lá naquela varanda onde tu pegou o. O Nene palestrando, ela fechada. não viu nada, velho. Repete tudo Porque... que eu tava lutando contra Olha o inseto. Olha só, eu ia, eu ia te comentar: a Gabi, ela saiu do corpo pra lutar contra o inseto. Ela não, eu não, não lembro, tava não ouvindo assim. nada, eu já conheço a Gabi. Eu sabia que não entrou uma palavra que o Nene falava. Fala! Fala! É. <risos> Ah, eu que é rápido, né? ah. Ah. Mas deixa a o Nene em silêncio. Olha ah, o Nene rindo lá no áudio também. Ai! <risos> Sei. Nossa, Ai, a que lei. horror! <risos> <risos> Ai, Deusa. socorro! Mas acho que eu não morri nessa velha. Ela não tá deixando! Ó, <risos> oh, Gabi, dá tiro na, na, na dela de 12. <risos> <risos> Gabi nem ouviu, velho. Aí! Caraca! Recorre, recorre, correr. Gabi. recorre. Aaaaaah! <risos> <risos> <risos> Meu Deus, olha eu a Gabi. Que buraco, essa safada! <risos> Ai, gente, cadê? <risos> Cadê? Aten... Atenção, assistir tipo Budog Nerd de terror com volume alto pode causar sérios problemas cheio? de ouvido. É <risos> <Cadê> ela! <risos> Meu, Deus, desculpa, <risos> né? Meu Deus, cadê essa velha safada? Calma, <risos> ela O melhor jeito de matar ela é desligar esse jogo e todo mundo ir dormir. <risos> Sim, é. <risos> Gente, cadê? Quem vai me pegar de nada? Ela desceu. Não, Não! E aí, vai, o vai, eu taquei fogo e, foi e acabou depois foi o troço. Recua. Ela tava Aqui. tocando com raiva o fogo ah! nessa vez. Ah! <risos> acabou, troca a arma, troca a arma. Ah! Que agonia! Atira, Não. atira! Atira! Ah, só, só. É que tem um monte de armadilha na nada desse lado, ela fica se matando. Chill, <risos> não me distraiam! <risos> ai, sangue! Atira ai, nela, atira nela! Recua e atira! Ai! Atira. ai. <risos> Aí, ali, ali, ali! ali. Ai, atira não ali, dá. atira, não posso atira fazer ali! Atira ali, atira ali! Atira ali, ali! ali. <risos> <risos> É trilô, é aquilo. Meu Deus. meu. Ah, é, o Gabriel tá só. Eu vou trilô. Fico... <risos> A descarga, né? Desculpa, gente. Pelo ah. Desculpa aí pelas grosserias, gente. Ah, eu que sensação. Eu nas lives. Ai, ah, galera, bom demais ver esses melhores momentos nas Nossa. lives. Jesse, valeu demais aí pela compilação de melhores momentos. E galera, não percam nossas lives que rolam sempre. Segundas, terças, quintas, sextas e sábados, às oito e meia da noite. De vez em quando a gente faz lives também em horários mais tarde e também às quartas-feiras. Então fique ligado nas redes sociais aí do Budog Nerd pra não perder nenhum conteúdo e nenhuma live aí. Valeu aí, galera! E até a próxima!